Galera, o jogo NFT que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje, além de possibilitar você aí a ganhar dinheiro, ele também é inspirado aí nos Bored Apes Yacht Club, né? Basicamente a coleção de macacos mais conhecida aí do mundo, uma das maiores coleções de NFTs existentes, tá? Pessoas como o Neymar, por exemplo, cara, tem NFT nessa coleção, e cara, imagina um jogo inspirado nessa coleção, o tanto que isso pode ir pra lua, na minha opinião, tá? Então o nome aqui do projeto que eu vou mostrar pra vocês é o Crypto Monkeys, o link vai estar aí na descrição pra vocês, e cara, vocês podem ver que eles têm as artes deles aqui, e isso é realmente o diferencial aqui deles Porque eles têm aqui as NFTs dos personagens aqui do jogo E como eu falei, inspirado nos Bored Apes Então esses macaquinhos aqui, cara, estão bem simpáticos e isso dá uma atração muito boa pro projeto E galera, a public sale desse projeto tá chegando, tá? Basicamente você vai poder comprar uma ótima oportunidade para comprar ali no dia 3 de abril, tá? A um preço mais barato do que vai ser lançado pro público, tá? E com isso você pode estar tá lucrando, você vai entrar antes e mais barato no jogo Então basicamente a public sale aí no dia 3 de abril vai ser a 0.07 centavos de dólar. Já no dia 17 de abril, vai ser 0.09 centavos de dólar na Pancake. Então, isso é muito bom, tá? E além do dia 3 de abril aí, que vai ser a public e dia 17 o IDEO, também dia 10, ó, agora vai ser o Mint. E dia 23, galera, lança o jogo Play to Earn, ok? E aqui a gente pode ler um pouquinho, ó, por exemplo, tem o um metaverso aqui dos macacos, tá? Então, o Crypto Monkeys é um jogo NFT de jogar pra ganhar, tá? Inspirado no filme Planeta dos Macacos, além, né, dos Bored Apes. É inspirado no filme do Planeta dos Macacos. Bem que eu percebi isso. E os macacos desse jogo tiveram sua inteligência aprimorada a ponto de conquistar seu próprio mundo evolutivo então os NFTs vão desde macacos pré-históricos até um futuro distópico aqui fala também do jogo para ganhar então neste jogo de estratégia os jogadores usarão os macacos para ganhar bananas né que é o token do jogo e expandir gradualmente seu império de macacos viajantes no tempo então com esses tokens bananas eh, podem ser vendidos na PancakeSwap ou usados para cunhar mais macacos para sua coleção o jogo consiste em três modos de jogos diferentes para ganhar então vamos ver que é o que mais a gente quer saber como que dá para ganhar? Então, os três modos aqui, ó, Farm Mode, né? Então, seus macacos NFTs poderão ganhar essas bananas trabalhando em diferentes estações de trabalho de acordo com o seu nível de inteligência. Beleza, um farm padrão. O modo Strategy Mode, né? O modo de estratégia, é um jogo de defesa de torres, né? Tower Defense, no qual você pode construir e defender a sua aldeia de macacos utilizando os seus recursos, que são os NFTs e essas bananas. E quanto mais você entra no jogo, mais bananas você poderá ganhar. E tem também o modo PvP, né? O PvP Mode, que é um recurso de jogador contra jogador. Você pode desafiar o jogador jogadores para uma batalha apostando suas bananas e o vencedor leva tudo o objetivo é destruir a vila do outro jogador atacando com seu esquadrão de macacos Tão inspirado aqui galera como se fosse um age of Paris quem já jogou com certeza você já deve ter visto e aqui a parte mais legal como eu falei para vocês que todos os NFTs são artes autênticas e totalmente desenhadas por esse Juliano Carneiro que é um renomado artista 3D e um dos membros fundadores do time que bacana hein então a coleção é inspirada na evolução histórica cada expressão textura e estilo foi projetada para oferecer a melhor diferença possível para todos. A raridade de cada macaco depende da sua idade, cronológica. Macacos pré-históricos recebem uma raridade comum. A idade média é rara e os tempos modernos são épicos. Já os macacos futuristas são lendários. Como eu falei para vocês, os macacos meio que foram evoluindo. Quanto mais antigo o macaco, mais simples, né? Quanto mais moderno, mais lendário. E toda a coleção é compatível com BEP 721 e hospedada na Binance Smart Chain, tá? Então aqui a gente tem vários para vocês entenderem, como por exemplo, comum, um dobrador de fogo, né? O macaco pré-histórico ali, Vai indo até chegar, por exemplo, no Cyborg, que é um já um macaco ali, praticamente robótico, né? Que é lendário. E a gente tem aqui alguns portais, né? Olha só, o Portal Comum, tá? Que basicamente você pode cunhar por 500 bananas. O Portal Golden, né? Dourado, que seria 750 bananas. E o Portal Místico, 1250 bananas. E em breve aqui, olha só, vai ter a loja deles. Eu acho isso muito legal, tá? Pra mim isso aqui pode se tornar fundamental pra economia de vários jogos, né? Fazendo uma loja bacana, que parece que produtos bacanas. Eu acho que pode realmente dar um boom e sustentar economia do jogo aqui fala um pouco das parcerias por exemplo aqui auditado pela Tech Audit tá um pouquinho aqui e o time aqui 100% público vocês podem estar vendo o nome e os rostos de todos eles tá bom galera aqui também no white paper mais algumas funções que não estão ali no site só para vocês ver que bacana por exemplo sistema de reprodução tá então vai ter o sistema de breeding aí que você pode estar fazendo com seus macacos e aqui também um pouquinho da distribuição do token tá vocês podem ver que 51 por exemplo Apple Plate to Earn, tá então aqui você pode pausar e ver com calma depois e bom, galera, basicamente esse é o projeto, tá? Pra finalizar, eu fiz aqui um resumo das principais características do jogo, que eu acho legal pra falar pra vocês. Então, resumidamente, galera, é um jogo inspirado aí nos board Apes, tá? Onde, basicamente, tem três modos de jogo pra você tá jogando. Em jogando, você tem a recompensa dos tokens banana. Com esses tokens, eles estimam um payback aí pra você se pagar o um investimento de 14 até 35 dias. O jogo vai ter sistema de acasalamento, marketplace, stake, PVP, farm e modo estratégia. O PVP lança antes de agosto, o modo estratégia lança final do ano ano. E dia 3 de abril, lembrando, né, que vai ser a Public Sale, dia 10 o Mint e dia 17 Ideona na Pancake Swap. Já dia 23 agora vai ser o lançamento do jogo, ok, galera? Mas é isso aí, galera. Então eu achei o projeto legal e agora você faz a sua análise, tá bom? Porque esse vídeo não é uma dica de investimento, afinal é o seu dinheiro, tá bom? Então você que analisa, estuda, todos os links estão na descrição e você vê se faz sentido aí o game. Na minha opinião, eu achei bacana, acho que é um jogo promissor, tá bom? E agora você faz a sua decisão, ok? Tamo junto, valeu até mais!